E aí, mano, suave, mano, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Eu tô falando mais uma vez aqui só pra dar um aviso. Eu tô demorando um pouco pra postar vídeo. Porque eu tô ainda arrumando as paradas, tá meio embaçado, beleza? É, pra você ter uma ideia, eu vou te mostrar aqui. Tá aprontando, mano. Então é o seguinte, é, mano... Se você gostou do vídeo, deixa o like. Esse vídeo que eu joguei foi o Call of Duty Ghost. Foi um jogo que marcou muito pra mim, tá ligado? Eu joguei eu jogo bem ele, tá ligado, mano? Então se você gostar desse tipo de vídeo, mano, comenta aí, beleza? Tamo junto. Queria agradecer a intro aí pro Luiz. O Luiz joga muito... O Luiz joga muito GTA. E é... E é isso aí, mano. Valeu, tamo junto. E aí, mano, vamos lá, uma partidinha de Call of Duty Ghosts Vamos ver como é que a gente vai sair depois de tanto tempo sem jogar essa parada aqui é, Manos, faz muito, muito tempo mesmo que eu não jogo isso, velho Vamos ver aqui como é que a gente vai se sair Ah, vamos jogar de Maverick, né, mano Maverick, pode ser que a gente dê sorte aí e jogue bem, né, manos Boa, garoto Cara, já tá camperando, mano. Aqui é problema por isso, sabia? Nossa, que queda de frames que deu aqui, mano. Com o pronto Pacote de ajuda aguardando seu sinal Repetindo, pacote de ajuda aguardando seu sinal Olha o cara ali, velho Vamos lá, manos. A gente vai conseguir. Vocês estão percebendo que tá com um pouquinho de lag, né, manos? Boa, ó, Beleza. Vamos lá, Nós Tá tentando jogar, mas... Tá uma diferençazinha aqui, porque os caras são gringos, tá ligado, manos? Caralho. Para ser despachado. Help me! Hey Gringo, help you! Vem que eu te ajudo, filho da puta. Vamos lá, mano. Estamos jogando bem, viado. Vamos lá, nós estamos jogando bem. Nossa, o cara está jogando com essa arma, mano. Você é muito filho da puta para jogar com essa arma. Olha isso, viado! da puta. Olha isso, mano. Meu Deus, cara. Ele caiu. Toma, cuzão. Olha isso, mano. Não mata, velho. Não mata. Toma. Com um aliado ativo, ah. órgão pronto para ativação. Pacote de ajuda pronto para receber coordenadas. A cidade local. É hora co aliado sobrevoando. Sati com pronto. Afinal do sati com ativado, ia dar para ele, né? Mas ele não quis. pegou, a logo, ah, pegou aí M27, velho. Aí tem que ser muito fila da puta, né, irmão? Não aguentou, né, mano? Olha isso. com fora Vamos ver o que, que é isso. Saticon pronto. Saticon aliado ativo. Pô, dois Saticon. É muita filha da putagem, né, velho? Eles destruíram o seu Saticon. Cadê ele? Ah, não! Caralho, que bosta! Homem ferido! Homem ferido! pronto para ser despachado. Caralho, eu estou jogando muito, moleque. Oi, oh, eu ouvi, mas tava no caminhão. Ah, tinha dois em cima, vocês viram? É embaçado, manos. Mas é isso aí, velho Cadê esse filhos? Ah, começaram a camperar, agora fodeu E o time tá como também? Morrendo pra caraca, velho Procurando quem? Procurando quem, mano? So. Oh. Uou, regaçamos, mano Ah, moleque Boa, valeu time, tamo junto